E pra mais um vídeo nós estamos aqui, gente, para gravar um vídeo conseguindo esse fonezinho aí É... só pra avisar, esse fone é original Ele não, ele é vendido Mas... não é o... Um, sabe? É tipo, igual o que a gente vai conseguir hoje é, vamos lá Então, é meio que uma cópia Não exatamente uma cópia Mas, então, esse aí é o jogo, vai estar tá aí na descrição do vídeo, Tá? É, o jogo ele vai estar na descrição do vídeo e a gente vai conseguir esse microfonezinho aí, aquele que apareceu lá na fotinho. Mas então vamos entrar no jogo no Roblox. Tá carregando, mas enquanto que carrega, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para os seus amigos. Yeah! Então, vamos lá Tá carregando aqui? Deixa a câmera tá muito Ok Então é. Então é, é o espaço pula. O E também pula. Aí. Parece que eu fiquei naquele carinha ali, mas o E o, o, w, o W. Espaço e o E pula. E parece que se fazer 6 tá ganhar dinheiro. Vamos ver carinho carinha. É pra gente conseguir a e uh, Não sei onde que eu vim parar. Não sei. Uh, vamos lá Parece que tem que fazer Passar até aqui negócio amarelo Talvez Então Ah, parece que tem que fazer a sexta. Vamos fazer a sexta. Vamos vamos é, Tem que deixar, pegar mais de 50% Será? Calma Ganho dinheiro é. yeah. Não chegou, gente Não chegou perto Ok, falta só uma uh, completando. Completamos Ah, clique em heading E vou naquele carinha ali de novo Parece que... Mas então, gente, nós vamos aqui pro foco Primeiro de tudo, gente, esse Ernie É... Vou trazer aqui a descrição do jogo pra vocês É... Câmbula um tempo especial é para você receber o item Bich Kelly Frost como você... grátis Aumente seu alcance de precisão de pouco para se tornar o melhor é, jogador de basquete ao vivo bom é hoje, o, o, ali o código onfire é o de aumento de dinheiro por 10 minutos então a gente vai usar esse código do jogo entendeu então é vamos lá usar o código on fire Gente, todo mundo sabe escrevendo, não é possível. Tá na descrição do jogo. Ok, vamos em ok. E ganhamos minutos de dinheiro. Uh, você primeiro tem que terminar o tutorial para conseguir fazer o Kelvin área Ah, então a gente tem que fazer o tutorial, gente. Então eu tô fazendo o tutorial, não sabia. Uh, vamos comprar aqui. Gente, eu não tenho dinheiro. Gente, eu tô sem dinheiro. É o range que era pra mim ter comprado. No de Range, a range ali. Ranger já naquele lado Ai, gente, senhor Então, gente, vamos fazer o basquete Oxe, calma, não quero comprar nada não é, Parece que a gente tem que terminar o um tutorial Então, pra gente ter dinheiro pra conseguir Esse negócio do homem O homem tá dando dinheiro de graça? Não É, então a gente vai ter que fazer as cestas Pra conseguir os dinheiros É... Pronto Uma cesta, falta um pouquinho Vamos lá! É, meu Deus que foi. Ah, foi. Ah, vamos ali de novo. Ahn. salva Deixa eu Ai, segura Ok. Ai, segura-se. Ai, Ai, gente, se Ai, gente, foi! Então vamos lá do negozinho Desculpa, eu tô meio Fundo do nariz Ok Aí, Então a gente tem que aumentar o range Confirmado Aí eu consegui, tá vendo? Era pra aumentar o range, gente Não seja muito direito Agora no carinha Pra fazer o resto Agora a gente tem que comprar uma bolinha É, uma bola De basquete Calma vai eu peguei essa aí Azulzinha É que pede É, tem de... Gente, tem esse negócio da tela, que é isso Esse negócio na tela então gente, vamos reiniciar aqui e esperar carregar, tá? Quando carregar, eu vou voltar Voltei, gente, depois de tempos. eu Tive que reiniciar, reiniciar não Fechar e abrir o jogo Ok, mas vamos já fazer a missãozinha ali Parece que essa aí pode ser a última Calma, eu não quero fazer isso assim. uh, Tô indo ah, a gente tem que aumentar é, o um animation level né? Então conseguimos heading ok, agora você pode fazer o que? Carwin Cast É esse lugar aí que a gente tinha que liberar, porque a gente já fez o tutorial Então vamos nesse negócio amarelo, que é bastante mais rápido, isso que eu vou voltar o azul aqui Vou o amarelo correndo mais rápido que pode Ah, uh, babulinha, calma que meu darista gosteiro Acho que eu vou esperar. Calma. Não, não foi não. Não. Parece que tem preto bom. Ah, vamos lá. Ah, calma, que eu não posso pular, gente. Eu posso pular aqui, tá? Se, mesmo que eu for fora da área. É, então vamos lá. Vamos falar com esse carinho Ok, vamos lá. Ok, a gente tem que fazer 10 cestas. 10 dunks. Dez dunks. Tem que fazer 10 cestas. Corre, <risos> Ok. Ok, Ok. É. Uh, consegui 100%! Minha primeira vez conseguindo 100%. Primeira vez que conseguiu consegui 100%. Ok, vamos tentar 5%. Acho que gente é, no, é. Vou pular, tentar fazer 50. Acho que se não for mais 50, Ou menos vai. Estranho. Ok, assim. Uau, uh, uau, Aí 100% Gente, tô conseguindo muito 100% 67% Foi bom Ok, não sei quantos que falta Falta um pouco Calma, falta um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho Ah, um um um uh, calma Ok <risos> Vamos lá Ok, Pai, tá acabando 49% Foi Ok, agora vamos recumprir Coletar a recompensa do Kelvin. Ai eu pulei. Olha o ali atrás, gente. O Ok. Vamos falar com ele. Pelo jeito. É. Ganhamos? Acho que ganhamos. Ok. Vamos lá, checar. Vamos aqui do avatar. Vamos lá checar vou aqui no avatar bom, gente eu vou rimar aqui é de improvisar eu vou falar para tu que é o fone o fone tá legal bem estiloso bem confortável tá é ok bom bom guys é aqui ó o microfone Carregando, comer bolachê é bom. É Carrega, mas aqui ó, já apareceu. Ó, mas então pessoal, fez pessoal Falou. Os salve, top.